Salve, rapa! E aí, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar de 7 de setembro, nós vamos falar, mano, de política também, né? No, no geral, aí, classe dominante e tal. E vamos falar do Bolsonaro, que vetou aí o saque do auxílio alimentação. Tudo isso e muito mais daqui um gole de café. Sejam bem-vindos aí. Pessoal, 7 de setembro, né? Estou gravando esse vlog um pouquinho antes... A gente não sabe o que vai acontecer. Tem alguns links de policiais e alguns WhatsApps é, de pseudopoliciais espalhados por aí, dizendo que vão tumultuar isso e aquilo. As pessoas não têm certeza, porque esse é um governo de incertezas. E as pessoas que são fãs desse governo também é pior ainda, né, mano? Porque parece que a gente tá fadado a andar nesse país com 30% de gente ou desinformada, né? Ou muito mau caráter. Para permanecer no caso do Bolsonaro, eu acho que é muito mau caráter, né? E o, e o que, que o presidente fez? Ele vetou o saque do auxílio alimentação em dinheiro, tá ligado? Para a pessoa que precisa sacar ali o excesso do vale alimentação em dinheiro, ele. ele porque é só para ele, sabe? Né? O dinheiro tem que ser só para ele comprar a casa. Ele é a família dele, o pobre trabalhador não pode ter ali um dinheiro vivo pra poder falar: mano, em vez de comprar banana, eu vou. Ainda mais na quebrada, que muitas vezes não, não aceita os auxílios, tá ligado? Você acha que a barraquinha da Dona Né aqui do lado vai aceitar o auxílio e alimentação? Né? É dinheiro, mano, é cash. Muitos desses lugares não tem nem a maquininha, mano. Mas os caras vetou. Então, o trabalhador não pode tirar esse excesso aí de dinheiro. Se sobrasse né, alguma coisa dos R$ reais, o cara podia tirar ali R$ 200, 200 real, tirar 30, 40 reais falando, mano, eu vou pagar minha passagem, vou procurar trampo, vou imprimir um currículo. Não pode. É só para alimentação e o cara tem que estimular o comércio, né? Que, que tem tudo a ver com eles, tá ligado? Aí bate com aquela coisa de muita gente que a gente está trombando no dia a dia, principalmente muita gente de classe média e classe alta, que fala: Ah, eu não gosto de debater política. Ultimamente, eu tenho andado nos outros lugares para fazer o um metia aqui do avesso, e quando eu chego nos lugares, os caras falam assim, ah, não vamos debater política, porque eu não gosto de política, né? não gosto de debater. Muitas vezes não gosto de debater porque não está sendo incomodado por essa política, porque está sendo beneficiada por essa política. E aí, como é da classe dominante, não vai achar ruim. Mas para a população pobre que não é da classe dominante, a gente tem que tumultuar, tem que achar ruim. Quem era para estar tá com medo da manifestação de 7 de setembro, eram eles, não a gente. O bagulho inverteu tanto que o povo tá receoso pelo 7 de setembro se o cara vai tentar dar um golpe ou não. Sendo que, na verdade, eles que tinham que estar tá com o cu na mão pelo tanto de serviço que prestam pra gente. Pelo tanto de esmola que eles dão pelo nosso trabalho tá ligado? A ração diária que eles dão pelo nosso trampo, que não é nenhum pagamento justo, tá ligado? Então, isso aí é muito louco, né, mano? Porque até a água tá sendo patrocinada pra campanha, para amanhã, né, pro desfile de amanhã, até transporte aí como ônibus tá sendo fretado por empresário, tá ligado? A gente não sabe até onde o dinheiro desses empresários vão. Na pré-campanha do Bolsonaro, eu conheci empresários que falaram, mano, eu tô doando 500 mil a campanha do Bolsonaro. Eu falei, mano, você tá fazendo isso, 500 mil? fez eu acredito no cara, se você acredita no seu candidato, eu falei, oxe, se eu acredito no meu, eu vou dar 500 reais, tá ligado? Eu ainda vai fazer falta, você vai dar 500 mil. Então vocês não sabem o tamanho do BO que é. Porque, mano, quando tem toda essa fome, toda essa pobreza, o outro lado da balança, né, pai? O outro lado tá su suave também. Vocês acham que eles estão passando a mesma dificuldade? Quem enganou todo mundo, né, mano? Então, é, o Bolsonaro também se manifestou, porque ele se manifesta numa causas rapa que é muito legal, ele se manifestou na causa do Moro. Foi uma covardia que fizeram com o Moro, né? O pessoal ter ido na casa do Moro, sendo que, na verdade, eles foram no lugar que o Moro tá fazendo lá o, o palanque dele, o comício, o escritório político. E aí, por acaso, é o mesmo da casa, porque ele não tem dinheiro nem para alugar um lugar mais para trabalhar, tá ligado? Ele está em desmonte político-social, sabe o que, que é isso? Os caras vão desmontar o Moro, peça por peça, até não sobrar nada. Tá ele vai pagar tudo que ele fez de errado, ele, vai, ele já é ex-juiz, já é ex-quilo, ex-candidato, e até como candidato lá dentro, agora onde ele está sendo, né? dentro da regiãozinha dele ali, a senador, estão tumultuando para cima dele. Sabe por quê? Para ele experimentar um pouquinho do veneno, para ele aprender a, a, a condenar um presidente da república por causa do recibo de aluguel. Porque foi no final o que ele fez, né? pegou um recibo lá e mostrou o recibo e falou que era a prova. Vamos tentar aqui lembrar do projeto que o Moro tentou trazer. O projeto de lei 882-19, apresentando a Câmara pelo presidente Jair Bolsonaro como parte do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele acrescenta a esse artigo o seguinte parágrafo. Olha só, você que está com o dó do Moro. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de acusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ou seja, a pessoa que tumultuou, ela pode ter a pena reduzida pelo meio. Quem é essa pessoa? Aí os críticos falam, os críticos do projeto afirmam que essa proposta representa uma espécie de carta branca para policiais matarem. O ministro Moro, em artigo publicado na imprensa em março, nega que essa interpretação seja verdadeira. Não é essa a interpretação. Ou seja, diminuir a pena, reduzir. Né? Segundo ele, o texto apenas descreve situações de legítima defesa já admitidas pela prática. Então é para deixar mais suave o que já acontece. Né? Como na prevenção de agressão a pessoas mantidas como reféns, por exemplo, porque, se vocês não sabem, o Estado ele é grotesco, ele é duro com sequestro. O resto tudo vocês podem fazer. Mas sequestro, mano, porque o sequestro ele é sempre com alguém da elite. É dificilmente... Você acha que o cara é pego para dar um pix aí, leva no carro 24 horas preso ali, 12 horas preso, 6 horas preso para ir no banco? Você acha que isso é tido como sequestro? Estamos falando de sequestro de rico. É um crime nesse país aqui que, nossa, é um crime agressivo. Vem todo mundo para cima de você. Vem até o FBI aqui nesse país. Mano. O bagulho é louco. O ministro ainda disse que a proposta regula a questão de excesso em legítima defesa. E reconhecendo que quem reage a uma agressão injusta pode exceder-se. Olha que legal. Esse cara aqui é o cara que o Bolsonaro está dizendo que foi uma covardia. Foi uma covardia. Os caras estão tá entrando na casa do cara para fazer uma busca e apreensão de santinho, porque o cara é tão analfabeto que ele pôs o nome do pessoal da equipe dele pequeno demais. Entendeu? O nome dele está grandão demais. Eu, eu, aí o PT foi lá e denunciou. Tem que denunciar, não é pela lei, senhor juiz? Ex-juiz. Ex-candidato a presidente... Ex-candidato daqui a pouco a senador, né? Porque daqui a pouco sua campanha até para senador cai, velho. Inclusive você é candidato a senador no mesmo estado que o candidato apoiado pelo Bolsonaro também é candidato a senador. Só que ele andou na moto do Bolsonaro, na garupa, como na motocicleta. Você nem isso andou. Porque o máximo que o nosso presidente pode fazer, pessoal, é dar carona de motocicleta. E ainda torcer para ninguém parar ele no meio do caminho armado. Porque se parar... Ele, com a arma dele, vão roubar a arma dele, porque foi o que já aconteceu com o homem, entendeu? Então, assim, um 7 de setembro, para um presidente frouxo, que não vai ter coragem de dar golpe nenhum, não tem coragem. É mais fácil os fãs dele for lá tumultuar tudo e depois ser preso, perder a vida na rua, que é o que pode acontecer. Uma pessoa inocente perder a vida por causa de um monstro desse, né? Que, inclusive, tá aí agora fortificando o negócio das armas mais uma vez. Então, assim, são vários apitos para cachorro o tempo todo que ele tá dando. Tudo isso para poder tumultuar. Mas vai perder. E talvez perca no primeiro turno. As pesquisas estão mostrando, mano. Não vai ser 2, 3% a mais para a que vai salvar esse cara de perder a eleição, não, mano. Já era, papai. E aí, quando você perder, você vai ver... Eu nem sei porque eu estou falando em primeira pessoa também para ele, porque ele não vai ver esse vídeo, né? É capaz do filho dele ver e falar Pai, os cara estão tá te arregaçando na favela. É capaz, né? Mas voltando, povo. Eu queria dar uma orientação final nesse vídeo aqui. Eu queria dar uma orientação final, que é o seguinte, mano. É muito importante você ser ativo politicamente. Independente da sua postura política, seja ativo politicamente. Porque para a classe dominante está mamão, está suave. Eles não precisam se envolver politicamente. Quando eles querem doar, eles doam em dinheiro mesmo e fortificam o candidato. Eles veem com essa balela... Tem muito amigo seu também que está dizendo, eu não quero debater política. Mano, é tudo bolsonarista. Porque o muro da periferia ele é cheio de caco de vidro. Já disseram isso aí, o muro da periferia, quem é que disse isso aí, doutor Cássio, você lembra? Que o muro da periferia, ele não é um muro que você sobe em cima e fica no meio, né, em cima do muro. Não, o muro da periferia é cheio de caco de vidro, mano. Então o cara sempre cai pra direita, tá ligado? Esses caras aí sempre caem pra direita. Não vem com conversa fiada, não quer debater política, não. Esse dia eu tava conversando com um cara que ele é, é infelizmente, bolsonarista, e ele falou, ah, mano, mas ô, os filhos do cara não tem culpa do que o cara faz, o cara não sabe com que os filhos dele andam. Eu falei, como não? Eu sei que minha filha não anda com miliciano. Você não sabe não do seu filho? Se ele anda com miliciano, se ele anda com bandido, você não sabe? Não, não é isso que eu quero dizer. Tipo assim, todos nós, mano, nós também não pagamos imposto. Eu falei, não, não, fala por você. Você já está se declarando aqui que você omite imposto do governo. E aí o cara vai se enrolando, mano. Porque o cara não tem como defender esse governo. O cara não tem como gostar de pessoas, gostar de ser humano e continuar deve defendendo um governo que presta um desserviço para a população, que transformou a população em, po em pobreza é, extrema, rapa. Não vem com esse negócio de que é, é fome, não sei o quê, que palavrinha bonita, não, que eu já falei aqui no canal, certo? É pobreza extrema. Eles querem ver a pessoa sem nada mesmo. E a gente está lidando no dia a dia com isso aí. Ainda bem que tem muitos amigos meus entrando na parte social. Eu estou muito feliz que tem muitas pessoas encampando em, em as campanhas que a gente faz. A gente continua na campanha do Morro do Índio... Do, do Índio, de, ou, ou, ou, esse índio aí. Eu vou ter que ir no Morro do Índio um dia, mano. No, é, é aqui perto, inclusive. No Morro do Piolho. Beleza? A gente continua encampando. Agora ganhamos cobertores. Então, quero agradecer, mano. O mano que foi lá do Aos Cobertores, eu vou colocar depois o agradecimento para você lá no post. Tá bom? Veio de longe, lá da Zona Leste, do Aos Cobertores. É de outro projeto social de lá, inclusive. Tá? Agora a gente está comprando centenas de cestas básicas também, então esse dinheiro está sendo muito bem, bem né, utilizado, está sendo útil demais. brigadão. Se você ainda não fortificou isso, entra lá no Apoia-se, apoia-se. Apoia.se barra interferência. Beleza? Aí você pode apoiar o Interferência. O meu, após, eu agradeço vocês demais, vocês estão fortificando. A gente está lançando o Datilógrafo do Gueto, tá ali, ó, eu trouxe para mostrar, mas esqueci. Estamos relançando o livro de novo, por causa de vocês. Estamos fazendo um monte de in in iniciativas legais aí. Tá bom? Cada palavra que eu vou falar é mais difícil. Mano, não tem jeito. Você acredita que eu fui no... Os caras fez uma surpresa para mim e me, me separaram um camarote no show da Iron Maiden. Me marcaram a reunião lá no domingo, eu fui pra reunião domingo quando chegou lá, o Igor do Flo tinha marcado um camarote para mim lá, junto com o Rafael Bittencourt, que é do Angra. Um cara que eu fiquei na fila para assistir o show. Aí eu fiquei todo emocionado, fui lá assistir o show do, do Iron Maiden né, pela primeira vez, assim, num camarote, né, mano? Aí tava comida, eu fui perguntar o preço dos bagulho, mano. A mulher riu de mim e falou, moço, isso aqui é tudo de graça. Eu falei, você é tudo de graça? Tudo. Uísque, bebida, tudo que você quiser é de graça. Eu falei, rapaz, os boys eles vivem bem há muito tempo mesmo, né? Quantas horas eu já fiquei em pé num show? Vai tomar um suco, é 15 real. Vai tomar uma cerveja é 20 real. Ali, tudo de graça num camarote, então você vê que. né Mas é isso, pessoal. Quando eu tava saindo dali, o pessoal da cozinha me reconheceu. O segurança me reconheceu e um policial militar que estava na porta também. Falou, mano, posso pegar na sua mão? Eu acompanho o seu canal. Então, assim, eu quero agradecer porque é sempre essas pessoas, todo lugar que eu vou de luxo, assim, é os trabalhadores, mano, que me reconhecem, é os professores, o pessoal que está na produção... Tá, os holds, então eu quero agradecer vocês lá que me trombaram, me deram um abraço, eu fiquei até constrangido de tomar um abraço de um policial militar, né, mano? Você fala, porra, tá, mas eu agradeço aí, porque a gente também fala pra todo mundo, e tem muito policial militar, muito bombeiro, muito cara do servidor público, que, que mora na quebrada também, mano, que passa as mesmas situações, pega busão lotado e tudo. Pra esses bons policiais, a gente não fala aqui no programa, a gente fala pros maus, assim como pros maus políticos também. Então não desistam, da política, pessoal. A política é um meio necessário em toda a sua vida, mano. Mas você que vai escolher os candidatos. para deputado é importantíssimo, para governador é importantíssimo. Estudem quem é governador, estudem seus candidatos a deputados estaduais, federais, né, no caso, né? Os dois, federais e estaduais. Estudem, pessoal, porque senão vocês vão acabar votando no, no, no papelzinho do chão. Eu sei que tem muita gente inteligente aqui que não vai fazer isso, mas... A gente conhece muita gente que faz isso, que pega o papel na hora ali. E esses caras que têm esses papéis são os patrocinados pelos empresários, que agora tá livre, o empresário pode doar como pessoa física, ele pode dar um pix para candidato, mano, de 500 mil se ele quiser, mano. Tá bom? Vamos se conscientizar, rapa. É nós.